Nesse vídeo eu vou falar um pouco da realidade angolana, é, durante esse tempo. Com a pandemia as coisas estão mais difíceis. A Angola ultimamente não está boa, primeiro. Estamos com pouco emprego, Muita gente se forma, muita gente faz faculdade. Aqui tem desempregado que não estudou, que estudou de diversas formas. É, eu não culpo o país mas sim, nós somos culpados meu parte não tem educação assim para não crescer o fato um negócio muita gente tenta até hoje ainda não aprendeu falo negócio porque é assim que nós chamamos um empreendimento então um empreendimento pequeno ou grande é, além do emprego que está mal temos também a área dos hospitais bem visto os governantes não investem na nossa saúde, em equipamentos para nos tratar e quando eles, por terem tanto dinheiro, se dizer, tão mal têm condições, de vão para o exterior, mas nós não então, a semana passada passei mal, com uma dor de barriga, havia comido um peixe que não me deu muito bem eu até fui ao hospital sendo sincero e admitindo para nós receitaram-me, porque agora no é um hospital para ter ambulância a eu só que eu ainda receitas para o público, claro. Com falta de emprego, como é que eu vou numa clínica? Foi algo repentino, não tinha adiância, tive para uma clínica. Fui no hospital e receitaram-me, estava mal, mal mesmo. Só chorava, porque a dor era imensa. Mas tudo bem. Receitaram-me um papel, uma receita. Eu pensei que pelo estado em que eu estou mal. A receita era para alguma coisa simples, mas eu fui percebendo que era para uma ampola, para me reanimar, e quem devia comprar o um medicamento seria eu. Eu fiquei muito chateado, senti na porta do hospital, ainda chorando. Foi nós que fui para o hospital, eu pensando que é caro, chego lá e é 250 anos. Eu me perguntei como é que o nosso estado não consegue uma medicação pública. Grátis, de 150 para alguém que está mal. Mas não é isso que eu queria falar, além que eu queria falar, a situação de Angola, né? Sim, isso é uma delas. Falar, por exemplo, da nossa educação. O é, problema daqui em Angola é que você estuda, o Ministério da Educação, ele promove um grupo, um curso, você faz o curso, mas não vês como atuar. As portas se fecham para a não ser você criar o próprio negócio, mas imagina, eu por exemplo, segui gestão hoteleira, tenho um curso de guia de turismo. O Ministério da Hoteleira e Turismo não promove concurso público. A única maneira de eu sair da vida e construir meu um hotel, mas vou ter um de verbas para isso. Então, ela dá cursos, mas quando você pensa em levantar-se em função do curso, você depois vê que não tens como levantar-se, como começar. A maior parte dos meus amigos, e eu, claro, né, de causa, ou esse momento, oh, momento, eu estou aprendendo inglês, porque eu sonho tanto em sair de Angola, que eu estou aprendendo inglês quando no exterior dominar o inglês. Claro que eu preciso mais, porque é pouco, mas é isso, o emprego está mal, educação está mal, saúde está mal eu até digo que eu prefiro ser pobre em outro país, desde que quando eu passar mal, eu tinha um bom atendimento não morra por falta de equipamento no hospital, quando eu estiver com fome eu tenho boa educação, desde que eu seja pobre nós aqui, pobreza epá, estamos tão habituados que o que nós queremos tanto é só ter saúde e uma boa alimentação pessoal eu venho lutando tanto que eu até consegui Alguma coisa para fazer, o tá difícil, mas aparece Biscado, eu trabalho numa cônica. O meu salário aqui, para ser sincero convosco, nem né? vou partilhar com isso convosco, é 12 mil quantos? É tão pouco que não dá para fazer absolutamente nada. É, então, eu vivo sozinho, para ser sincero, e venho lutando para sair do exterior, ou para sair para o exterior tanto ir para Canadá, ou outro, tipo, outro país, tipo Estados Unidos, que fala inglês, claro, um país de oportunidade, porque eu já me cansei de Angola Mas aqui tem boas coisas, claro, não é só o lado negativo, mas tem boas coisas, tem muito talento, música, dança, eu também sou professor de dança, trabalho com casamentos, dança, claro, tem que se virar, pessoal, dança. Temos talento de música, como eu disse. Temos talento de criatividade, pintores nas ruas, você vê pessoas que pintam bem. Epa. Temos tanto talento aqui. A alimentação aqui em Angola é boa. Natural. Eles também até você ter mais anos de vida, é claro. E, sendo sincero, Aqui o que tá tão difícil assim são as oportunidades. Não tem tantas oportunidades como outros países, ou como o seu, você que me vê. Então, mas aqui é fixe, viver aqui é fixe, claro. Para quem está no exterior, saiba que Angola tá, tá fixe. O clima tá bom. Estamos agora em tempo, a entrar em tempo de chuva, né? Yeah. O clima tá bom. Mas o resto tá andando aos poucos. Por isso, quem está no exterior, eu aproveito que vocês. Né? Aproveitem o máximo estar ali Porque aqui é fixe viver Aqui é bala, claro Mas, por exemplo, aqui vivo sozinho eu Preciso de um emprego E emprego já é isso aqui você recebe Trabalhar, por exemplo, em oficinas né, de carro E não é bom Você pode trabalhar três anos apenas Só aprendendo, não lhe nenhum dinheiro a não ser a oficina do teu conhecido Oficina de carro, né, nesse caso e em outros empregos, claro eu preciso me uma oportunidade de não ficar parado e fazer estágio. Eu peço sempre a oportunidade de estágio aos hotéis, trabalho, eu prefiro trabalhar numa empresa, nem né, digo assim, dizer que não me pague, mas que eu aprenda. Agora eu digo isso porque já que não há trabalho e quando você encontra, depende de experiência de trabalho, você vai ter uma experiência de trabalho se nunca trabalhar. Então eu procuro experiência de trabalho, procuro estudar, claro, e línguas. Eu acho que é a única coisa que vai te ter ter de Angola e línguas. Então, pessoal, se podem entrar em contato comigo se quiserem ajudar-me a sair de Angola, claro, porque com o um emprego eu não consigo juntar uma boa verba. Mas se quiserem me ajudar, dá-me dicas, dá-me ideia e tal, um intercâmbio. Podem me seguir, minhas redes sociais vão estar ali na descrição do vídeo. E para você que também está em Angola, né, ver, estás a ver esse vídeo? Diz algumas coisas que eu não falei da realidade em que nós estamos, apenas fiz o resumo após o vídeo, já está 7, e 40, 7 minutos e 45 agora. Então, para não ser tão longo, é isso, pessoal. Cá está duro trabalhar. E uma coisa que eu queria dizer, Angola é fixe, mas algo que eu detesto, que a gente faz filho. Quem é angolano sabe. Angolas, epa, não sei se o nosso espermatozoito é tão forte. Gente, faz filho. As pessoas aqui têm tantos filhos. Não olham como se fosse riqueza. Meu Deus. Eu não vejo riqueza a filho, né? Mas os três tá bom. Os aqui têm... Têm muitos filhos. Temos aí o um chico que vive no Namíbia Se quiser ser na Namíbia um jovem... Um senhor chamado que, que agora ele fala... Tem uma comunidade inteira. Mulheres e filhos. É, é isso. E que... Pessoal, vou dizer uma coisa. A maior parte dos meus amigos querem sair de Angola. Se não saímos porque não temos como. O emprego está difícil. O governo, não sei se vai melhorar com o ano, o governo João Lourenço. Se vier outro, no meu caso eu gostaria que viesse outro, porque nós estamos com um partido há anos e anos que eu não sei se isso vai mudar com o ano. Mas nós temos. As coisas estão difíceis, admito. As oportunidades não são para todos. Aqui para trabalhar tem que ter amigo. me chamamos de padrinho na cozinha. Epa, é isso. Então, fiquem bem, pessoal. Meu nome é Wilson. Podem me encontrar nas redes sociais. Esse é o meu primeiro vídeo. Estou fazendo para o meu canal, que é o Canal. Para vos contar como é que Angola está. Eu vou falando, às vezes eu vou mostrando. Mas por hoje, eu vou mostrar para vocês.